O demoday do Link One, da Unimed BH, apresentou as startups que trabalharam durante cinco meses para gerar conexões. Mas o programa não é a única ação da empresa em favor da inovação. Quer conhecer outros projetos da Unimed e também a startup que se destacou no Link One? Assista agora. Alexandre, primeiro explica pra gente o que é o Link One. Vamos lá, o Link é foi uma iniciativa, então, que a gente criou junto com a Insid, a Unimed Belo Horizonte Insid, cujo objetivo principal foi tentar montar uma forma diferente de relacionar a startup com a grande empresa. Buscar startups que já tinham um produto ou já estavam em fase final de validação dos produtos a gente definiu três pilares importantes, que foi o pilar de negócio, o pilar de juri, o jurídico e o pilar de talentos, né, de pessoas, e foi para o mercado buscar essas startups e captar essas startups. E o mais importante do projeto, o mais importante, foi essa aproximação entre o produto da startup e a startup para conhecer as áreas e as pessoas que trabalham nas áreas, para poder fazer essa aproximação, para que o produto delas e o que era esperado, né, o resultado que se esperasse for, fosse construído em conjunto. Mas diferente do que a gente está acostumado a ver, que são um programas de aceleração, isso não era um programa para acelerar, era um programa para se conectar. Né? Essa talvez seja a grande diferença dele, porque a gente costuma ver muito aceleração, programa de aceleração, O que a gente queria o seguinte, não, Isso se elas já fizeram, fizeram em algum lugar ou estão preparadas para fazer? A gente que gostaria não, é programa de mão na massa, a gente quer ver resultado, seu produto uhum. e o que a gente precisa. O que, é que nós fizemos como grande empresa? Em direção a um problema de negócio que traga resultado né, na assistência, no cliente, na operação, no... então é, é essa aproximação, é essa a diferença. Doutor Múcio, como que a Unimed BH trabalha com inovação internamente? A Unimed BH há anos já vem inovando. É uma empresa inovadora e já está no DNA delas, modelo de trabalho. E ela internamente ela busca isso pro, principalmente para os seus clientes. A gente trabalha em prol da qualidade da assistência aos clientes da Unimed BH. E a UniMed construiu esse centro de inovação, que é onde a gente está. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, como que ele surgiu, quando ele surgiu e qual foi o objetivo dessa construção. Esse centro de inovação veio para facilitar a vida da população de clientes que a gente tem e também dos cooperados. A gente sabe que uma empresa, é, ela só vai conseguir crescer e fazer diferente se inovar e a gente achava que já estava na hora de ter um ambiente específico para fazer inovação, para sentir inovação, para criar inovação, para viver o um momento é, intenso da inovação e a gente entendeu que esse espaço precisava ser criado. Falando ainda do Centro de Inovação, eu gostaria que você falasse um pouquinho do espaço de coworking, o Cryptown. Como é que ele funciona? O Cryptown é um espaço aberto para inovação aberta, que com certeza recebe ah. tanto os colaboradores internos que têm problemas as áreas para poderem fazer discussão, quanto pessoas de fora que também fazem parte disso aí, que vem aqui utilizar esse espaço aberto. A gente, como você disse, não é uma aceleradora, a gente não se coloca nesse ponto, então ali não tem uma aceleração, Sim. nem uma incubação de nenhuma empresa, que a gente vê muito essa possibilidade das conexões. Quais outros projetos a Unimed BH tem relacionados à inovação? Então vamos lá, a gente tem um centro de inovação que tem cinco pilares, vamos lembrar. Então a gente nasceu com três pilares e incluiu mais dois. Então o pilar, um deles é a pesquisa, que a gente faz muito com a academia. Tem um pilar também de inovação, que é... Tentar uhum. manter essas conexões, esse desenvolvimento e inovação, Sim. que é esse pilar que, que, que cuidou desse programa como um todo. A gente tem uma parte de educação, educação tanto do cooperado quanto do colaborador. E dois, dois novos, que é a parte de informação e a parte de consultoria, que nasceu dessa ideia que como a gente estava fazendo isso tudo e estava sendo muito demandado, né, por outros Unimed, uhum. por outras operadoras, a gente realmente tentou estruturar uma área que pudesse levar isso para fora. E como que é a Unimed, BHV, essa aproximação com as startups? A gente sempre viu isso como uma forma muito positiva, é, acho que quando a gente lançou esse centro de inovação, aí deu um passo efetivo para poder fazê-lo. Não é fácil você ter uma empresa onde é que você tem muita regulação, o compliance, a marca, o, os processos que já estão constituídos. você discutir essa questão de sair do status quo uhum. é, é muito complicado. Isso é um processo muito grande. Isso faz parte, tem que fazer parte da cultura da empresa. E você transformar a cultura é um processo. Não é uma coisa que você faz assim, dá uma ordem de cima e está tudo aconteceu, né? Voltando a falar do demo Day do Link One, das seis participantes cinco vão fechar negócio com a Unimed. Mas o grande destaque ficou para a startup Netlex. Basicamente, a solução do Netlex é para otimizar a vida do jurídico de grandes empresas, dos advogados de escritórios. A gente faz automação e gestão de documentos jurídicos então a gente elabora um questionário que você responde, a gente gera automaticamente seu documento e depois, uma vez que a inteligência está dentro do sistema, você consegue fazer toda uma gestão posterior desse documento, inclusive passando por ciclo de aprovações, assinatura digital e emissão de relatórios com base nos documentos que foram elaborados. Foi muito legal trocar figurinha com o pessoal e ver o engajamento das equipes, a gente entender um pouco a dor que eles tinham como grande empresa, né, que é um setor que a gente atua, entender quais documentos eles precisam, qual tipo de gestão eles precisam, qual tipo de negociação e poder estar tá oferecendo o nosso serviço para ajudar um pouco com essa otimização de fluxos, então a gente teve números bem legais, a média geral de produtividade que foi aumentada foi de 214%, isso porque a gente atuou só na primeira frente de automatização, então acho que na sequência, agora a gente evoluir nesse projeto, a gente vai ter números ainda mais significativos com, com o pessoal da Unimed. A segunda edição do Link One vai abrir inscrições em maio. Desta vez, o programa será focado em soluções para áreas da saúde. Então nós estamos buscando startups que têm soluções, já na etapa ou final de validação ou já com produto em produção, que trabalham com a questão da experiência do paciente, a questão do percurso assistencial, a regulação e a questão da transformação digital em saúde, que é um tema mais amplo, né? Para a gente estar tá bem aberto para receber também inputs sobre esses quatro pilares da nova edição.